Olá pessoal, estou aqui para mostrar para vocês rapidinho como compartilhar um vídeo, as maneiras de compartilhar um vídeo dentro do Moodle, certo? Eu já estou aqui com um vídeo meu aberto, eu venho aqui na opção compartilhar e aqui eu tenho várias opções, se eu copiar direto esse link aqui, isso é uma opção, tá? posso copiar ele direto aqui, venho lá, no, vou lá no Moodle e vou por exemplo criar uma página Tá, vou criar uma página que me permite, eu posso até colocar no corpo o lado, mas eu não gosto muito porque fica, carrega muito, fica muito grande a linha. Se não for muito conteúdo, ok, mas senão conforme o curso vai ficando muito longo para o aluno descer. Aqui eu vou colocar um, um título <coughs> para a página e aqui eu posso simplesmente colar o link assim e, ah não, desculpa, não é, não é direto, eu venho em link. E aí sim, coloco o link. Eu gosto de clicar aqui, mas não vai fazer diferença para isso. Se basta eu fazer isso, tá? Adicionar como o link direto e salvar, que ele já vai aparecer incorporado na página. Vou clicar aqui na página. Ó, ele já apareceu aqui com a pré-visualização. Vou dar o play. Porém, ele fica uma janelinha pequena. Eu tenho utilizado assim. Mas, se vocês quiserem editar configurações e vou fazer uma outra possibilidade. Se a ideia for redimensionar, ajustar ele, eu venho na opção incorporar. Na opção incorporar, ele vai gerar um código HTML. Eu copio ele todo, tá? Posso fechar sem problema. Não é complicado, tá? Eu copio esse código incorporar e ao invés de digitar direto ele, eu vou apagar tudo isso, tá? Ao invés de digitar direto aqui, eu seleciono essa opção. E vou nessa opçãozinha aqui que é HTML Eu vou tipo, editar o HTML do documento E vou colar o texto inteiro aqui Posso deixar assim? Salvar Antes de salvar, vocês notem que eu tenho aqui duas dimensões Essa aqui é a largura e essa é a altura Então se eu quiser trabalhar, mexer essas, nesses valores Eu posso tranquilamente, tá? Então isso que possibilita esse outro modo salvar e voltar ao curso, aí vejam a diferença que vai ficar aqui, abrindo de novo, olha que ele já ficou um pouco maior, tem op opção assistir no YouTube por aqui, ele aparece uns controles melhores, se eu quiser maior do que isso, é só mexer naquelas dimensões ali, que também fun que vai funcionar, que eu vou conseguir redimensioná-lo também, ok? Então fica as duas opções, as duas são válidas, bem tranquilo, certo pessoal? Até mais!